Olá, tudo bem? Me chamo Damares e nesse rápido vídeo eu vou te falar sobre o suprimento para engravidar, que é o Mancaps, esse produto aqui. E quero te dar uma alerta para você não comprar o Mancaps, tá bom? Então fica até o final desse vídeo para você saber sobre esta alerta que vai ser muito importante é para você, certo? Se você chegou é, até esse vídeo é porque realmente você tem interesse em algum suplemento para engravidar ou tem alguma família, parente que precisa. Nesse, nesse vídeo eu vou te falar se vale a pena você estar é, é, adquirindo este MENCAPS, tá? Vou falar para você se realmente vale a pena você comprar, certo? Então peço para peço você que fique até o final do vídeo é para você descobrir é, antes de começar... É, tomar, tá bom? Nesse vídeo eu quero te dizer uma coisa, o Mancaps ele é bom, realmente ele funciona e realmente vale a pena. E por que eu estou falando isto? Porque o Mancaps é diferente de qualquer outro produto, certo? É completo, as suas composições são 100% natural, é e uma das suas é, composição é a maca peruana. Se você não conhece a maca peruana, a sua raiz ela promove na fertilidade do óvulo, dando mais energia e mais resistência ao óvulo feminino e também masculino. Então, juntando a maca peruana, a unha de gato e o amarelo, eles reagem ao organismo, ajudando no bom funcionamento. É do organismo, regulando assim o sistema hormonal, nutrindo o organismo para produzir óvulos saudáveis e pronto para ser fértil, tá bom? O Mancaps ajuda muito no balanceamento é, hormonal também. Ele é também o melhor para tratamentos de miomas e também para ovário policístico. Mancaps aumenta a produção é, hormonal também. Se estiver alguma inflamação, é, uterina, ele é ótimo para fazer ali o tratamento de desinflamação. Ele ainda aumenta a produção de espermatozoide, diminui a mortalidade é, dos embriões. Então, vale muito a pena, tá bom? Ele é um produto de tratamento, certo? É, não é, é dois, três dias, tá? Você deve seguir certinho, tomar de duas a três cápsulas ao dia Todos os dias, sempre no horário escolhido, tá bom? De preferência, ao é, quando você acordar ou antes de dormir. Lembrando que o tratamento, ele deve ser feito pelo menos seis meses, tá bom? Mas é bem possível você obter resultado bem antes, tá? O uso do medicamento deve ser suspenso em caso que você suspeitar é, de gravidez ele é um produto liberado pela anvisa qualquer pessoa pode fazer o uso tá é, isso você pode comprovar é no site que eu vou estar deixando aqui abaixo na descrição desse vídeo tá bom é, bom em questão da alerta importante que eu falei no início do vídeo é você evitar estar comprando pelo mercado livre certo também no lx porque por ser um produto já reconhecido bastante vendido pela internet algumas pessoas de mau caráter estão falsificando é o produto tá e colocando em embalagem é do mancaps está estão estavam vendendo lá nesse site tá bom não compre, então, em sites como Mercado Livre, ou LX, ou em outro site, tá? É, não é o site que é ruim, então fica bem claro para você. O LX Mercado Livre, ele é ótimo para nós fazer as nossas compras, tá bom? Mas se tratando de um produto para nós ingerirmos, tomar, é, nós devemos ter muito cuidado em relação a isso. Então, a... A venda do Caps é exclusivamente feita pelo site Mancaps Oficial, que vou deixar aqui abaixo na descrição desse vídeo e também lá embaixo no primeiro comentário também, certo? Para que você não possa estar é, tendo dor de cabeça, tá? Usando o produto que você vai... É, então você vai estar usando o produto que você vai ter certeza do resultado. Bom, se você quiser saber mais, tá? E ver mais depoimentos de pessoas que tiveram resultado, é, de mulheres que tiveram resultado com o Mencaps, tá? É, também vou deixar o link desse site de depoimentos de pessoas aqui abaixo, tá bom? E caso você queira ver mais depoimentos, tá? Ter certeza do que, que você vai estar usando, tomando, tá? Se ele realmente vai funcionar para você, vai aqui abaixo, é, clica no site tá? oficial do Mincaps e dá uma olhadinha lá, analise todas compo, as composições que tem o para estar te ajudando também, tá? É, espero ter ajudado você. Qualquer dúvida que ficar, pode deixar aqui no comentário ou pode me enviar um, um, um e-mail também, que vou estar deixando o meu e-mail aqui abaixo para você tirar todas as suas dúvidas, certo? Fico por aqui, um grande abraço, até breve!